mano eu sou first pick de novo bom eu já peguei recarim eco joga com coração mano já falei isso com coração então vou lançar a lilia ah puta que pariu Pra que que eu fui falar mano você não confiar lilia não mano a lilia se não... Bora, vamos repetir campeão até agora, hein, mano Tô expandindo a Pupu em House, mano Acho que é isso aqui mesmo, ó Marquinhos, acho que você daria pra um ótimo dublador Bota fé, será, mano? Eu acho que você daria pra um bom dublador mesmo Eu vou tirar o webcam e tentar ser um dublador, deixa eu ver Ok, agora iremos invadir o Side. Não, mas dublador não fala essas coisas, né Eu tô fazendo voz de narrador, mano Dublador tem que ser normal, né Vou entrar para dar um Qzinho e vou tirar uma ward, viu, Renato? Virou KO, mano Virou Hoje tá fácil, viu, primos? <risos> Vamos checar aqui. Ai! Ai! Ai! Aqui, Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Que isso! Mano, Pinga que é nele, dar, mano. mano! Hoje Muito tá fácil, assim, hein, galera? Tá, deixa eu falar de graça aqui. Deixa eu puxar pra cá. O um bagulho que eu queria ter era um, um macaquinho, mano. O macaquinho de estimação é foda. Mas deve ser o maior rolê pra ter, né, galera? Então, mano, eu tá, já vi tá vários... os cara que, que vem, de hein, de cara que tem, mano. com o macaquinho no, no cabeleleiro, tá ligado? Olha o macaquinho corta cabelo! <risos> ah, mó legal. Esse mano, que mentira. da hora, velho. Tadinho, assim, na cadeira... Ai! Flash, lad. Né? Eu não mato esse cara, né, mano? Que merda, velho. Ué, a gente daiva, não? E aí, galera, dá pra dive esse cara, mano? O TK. o Jax tem que stunar, tá ligado? Se o Jax stunar, dá. Sem medo que eu viro que tá bot, mano. Só que aqui ela não pode estar tá top. Flashou pelo menos, tá ligado? Por que o Bial do mal, mano? Ah, porque ele é o tem meme dele aí, de ser especialista ah, tá, tá, de builds. Tá, tá, tá. Sabia não. Ah, mano, se o Jax matar meu mano aqui, vai ser triste demais, mano. Ah, Jax, faz isso não, paizão. Sabe o que, que é o mais low, galera? Esse cara me mata. Por quê? Porque eu tô sem mana. Não, porque tem um viego aqui, né, mano. Bom, mano, eu acho que eu tô jogando errado, velho. Em Campar top, velho. Nada a ver, é só jogar bot, tá ligado? Eu tenho um trash, mano. Tô querendo gankar um TK, mano. Mas eu tô querendo gankar um TK porque TK é maligno, né? Aí eu queria tentar Aí. deixar ele atrás, mas acho que não tem como, né, mano? Que boneco que é TK, né, galera? Perdi o dragão aqui. Upei! Matou não, no head? Ah, mano, Nossa, que, que unluck, mano. Ficou bem de vir do cara, mano. Um cara, mano. Nossa, ah, acho que a mano, eu Qual é, descia, galera. Velho. Trolei rude, mano. Você consegue salvar o doidão? Não dá, né? Eu tô achando que ele vai te pegar, Renatinho. Bobear, quase. Nossa, ele deu péssimo, mano. Vou tentar Nossa, se eu matar. matar é, tá bom. Hein? God, God, God. <risos> o mid tá miado, o jungle também. Isso é. aqui vai dar muito ruim, é. velho. Se o Aralto cabecear, já direto. tá bom, tá ligado? Vou descer direto já. Mano. Perfeito. Se o Aralto cabeceou, já é. DMK, você brota? Eu na pegada. Nossa, como que estunou, né? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Ai, velho, se eu Bem... acerto eu ia dormir eles. Ó, oh, calma que talvez eu te ajude. Nossa, Renatinho. O carinha tá do outro só reta, mas né? Tá, tá bom. passando mal aí, tá Renatinho? Não, eu tava de boa. Nossa senhora, Marquinhos. Nossa! De novo esse Ed! Mano, foi igual lá no rio, mano. Eu dei flash pra dar Qzinha aqui ela me empurrou. Só que quem me empurrou agora foi a Vayne, mano. Vamos nessa, Renatinho, Vamos nessa, né? Nossa, alguém me ajuda aqui? Lanterna. Aperta os botão, aperta os botão. É, TK, você é, é ruim, mas não é dois, filho. Explica Uai, a... vou explicar, minha mãe é dona de casa, meu pai é aposentado, tem 61 anos, o meu irmão Paulinho tá casado, aí a pandemia deu uma brecada. Tô chegando. Ai, mano. Nossa, aqui vai fazer história, velho. Talvez eu fiz Muito história. Sem dente tá aqui. Ah, mano, deixou o cara low. Ah, mano. Caramba. Morreu, morreu, morreu. Acho que isso foi o Orph, mano. É só por estar, velho, literalmente. Queria banho tirar a tirar da pode... Dá pra por não? Nada. Tô te dando dano aí no barão, roubei. Hum. Não flasha, N, não flasha, isso, garoto. Vai, jogo. mas não entendi cont... porque os caras não. O Viego não veio, tá ligado, velho? A Kiana faz história ainda. Em... E se eles viessem Viego. na hora certa, mano, a M e a Kiana, mano, eles davam um combate lá, velho. Ah. Eu jurei que ia dar ruim, deu bom. Pior que me deu um pegou. passinho pra. Ah. O ascendente tá sem R, nossa. Tá bom tá, bom, tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, é só se clinar, tá ligado? A gente clina, mano. O Jax podia continuar, mano. O Jax podia continuar, mano. Os cara tá low, mano. É só o Jax continuar, velho. Este ele... Ela pode tomar flanco da Kiana, velho. Sabia. Vou ter que flashar pra trás aqui. Eu taquei bombinho e flashei. Ah, ele comeu ela, velho. Relaxa. Cadê ela? Ela entrou na base? Cadê? Tá base, aham. Uh -huh. Nossa Uh Perdeu visão Nossa, que, mano, limite, Rol Caralho, velho café, hein, galera eu. Um é o café que tá bugando o rolê? Esqueci, velho Ah, agora, agora aguenta que... pra janta, né? Ou pro tá, depois. Nossa, eu, se bem que fodeu, né Eu acho que eu vou almoçar direto, mano Vai pro almoço, vou... cafezinho de tarde, tá ligado? Dá é. aquela bufalha lá, café. Ó, e toma almoço Você vai tomar o almoço? Estou ah, todo bugado aqui. Eu comei alguma coisa e tomo café. Ah, cara. É isso aí. Não peguei. Um né? assim. A régua. Essa música é boa, mano. Hum. Vem, vem, que eu joguei muito. Vem, que eu joguei muito. Mano, tem uma Kiana aqui atrás que eu desviei oh, da ult. Joguei, tá? Hum. É só a gente esquecer a Kiana aqui, mano. Literalmente, mano. Para, galera, só sou a main, main Liria não sabia, mano. In the sky, sky, sky. Oh. Para, Kiana, por favor, velho. Wow, oh, my favorite color. Yeah, Heratio. Marquinha, a gente tá, tá ganhando todo, my favorite... Pois é, mano, tô falando. Ai, ai, ai, ai jogar um Perfeito Mano, vou pegar um biscoito ali pra eu comer, velho